Nada contra quem gosta dessas caixinhas da Valve, as caixas oficiais do CSGO, mas eu particularmente nunca consigo lucrar, seja abrindo caixas, seja abrindo cápsulas, não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás eu abri mais de mil cápsulas do Major e só veio porcaria, isso eu decidi, vim aqui no Keydrop que é o patrocinador oficial do canal, o site que eu já venho abrindo caixas há muito tempo, revelando para vocês aqui as melhores estratégias para lucrar e eu descobri aqui no site que várias caixas estão em promoção isso me deu vontade de fazer novamente um vídeo abrindo todas as caixas aqui do Kindrop. Não são as caixas oficiais do CSGO, porque vamos combinar as caixas do CSGO. São muito ruins, eu podia abrir 100, 500 caixas aqui do CSGO e só pegar a porcaria. Para esse desafio rolar, eu vou ter que gastar uma grana boa. Boa, são muitas caixas E eu tenho algumas facas aqui no meu inventário Do que drop, e, na moral Eu ia provavelmente jogar no Upgrader Porque na realidade eu queria pegar um item High tier pro meu inventário, eu queria pegar Aqui do que drop, uma Gangnir Ou uma dragon lore, então eu acho Que faz mais sentido, vale mais a pena No momento eu vender praticamente todas As minhas skins, vamos começar a vender né? Talvez eu mantenha alguma, deixa eu ver A cauda de lotus que eu peguei recentemente Aí, eu acho que, eu vou vender também Eu vou deixar só uma faquinha ali, vai que me dá vontade de retirar a M9 Lore, né? Porque essa skin aqui é fenomenal, né, mano? Eu ainda não tenho certeza se eu vou emprestar a minha Karambit Blue Gen, que atualmente é a única faca que tá no inventário do CSGO. Então pode ser que eu acabe retirando do inventário do Keydrop pro meu inventário da Steam essa M9 Lore. faz sentido se eu emprestar a minha Karambit. Até porque essa daqui é a faca mais cara do Keydrop. Eu não tinha nem me tocado, mas eu tô com a faca mais cara do inventário do Keydrop aqui, mano. Então essa daqui eu não quero vender, não. Vamos ver se a gente não consegue pegar uma Dragon Lore ou uma Prince no vídeo de hoje, ou quem sabe uma Gangner, porque eu tenho muita grana aqui, mano, 6.500 dólares, dá realmente, para abrir todas as caixas, e a gente vai começar com a caixa dos Youtubers, tá com desconto, alguns Youtubers aí, tipo o Chagovski, James Drake e o Chantrick, a minha caixa do CSR não tá com desconto ainda, mas acredito que já já elas vão entrar, vamos começar então, a primeira caixa, o Monstro CSR, caixinha de 4 doleta, eu acho que eu vou dar uma acelerada em algumas caixas mais baratas, as caixas que custarem aí mais do que 2 dólares Eu vou aí devagarzinho mesmo hum, CSR não deu bom Próxima caixa, Jane Drake HD Se eu não me engano, é um youtuber que não é do Brasil Caixinha de 6 dólares Vamos ver se cai alguma coisa boa Eu acho que ele é de Portugal Ele, o Thiago Oves. Ai, a casa Move. não foi Agora a caixinha do Tiagobs, que é uma das mais caras aí de Youtubers. Tava custando R$8,77, foi pra R$7,89, então um descontinho aqui. Vamos ver se vem coisa boa. M4, um Abus teria sido mais top. Vamos agora pra minha caixinha. Será que aqui dá bom, mano? Será que dá bom? Vamos ver. Eu já dropei umas coisas insanas nessa caixa. Passou a Dragon Lore pra gente ficar com vontade. M4 Desert Strike e a última caixinha de Youtubers, vamos ver, aqui dá pra dropar algumas facas, M4 Print Stream já seria uma boa, opa! Ai, a casinha não parou na M4A4, bom, de uma certa forma eu quero mesmo que a minha sorte apareça quando a gente chegar nas caixas mais caras Vamos abrir agora essas caixas aqui dessa coleção, vou dar uma acelerada aqui ó, caixinhas mais baratas, vão abrir na hora do lado da ah, essa daqui, aquela caixa, 99% de chance de vir coisa ruim Essa caixa aqui do lado dela também é mais ou menos a mesma pegada, 99% de vir uma bison E veio a bison A terceira caixa dessa categoria me parece ser um pouquinho melhor, não é só item troll Então vamos ver se cai alguma coisa boa hum, Não E mais uma caixa que é meio troll, 97% de chance da gente ter prejuízo, velho Essas caixas são meio tristes, né, mano? É, deu prejuízo Mas se você abrir elas 10, 20, 50 vezes Aí tem uma chance boa até de cair alguma coisa decente Próxima é a caixa Sharp Essa aqui eu vou devagar porque ela custa 7 dolinhos, né? Vai que não cai uma coisa... Opa! Opa! Tá, eu abri aqui as caixas dessa primeira linha Vamos pras caixas da segunda linha E eu tenho certeza que vai ter umas caixas troll Ah lá, de novo Ai, de novo 97% de chance agora De se ferrar, digamos assim Uh, e nos ferramos Mas quase A próxima 91% de chance de vir a Safari Mesh Essa daqui até me deu vontade de abrir mais do que uma, velho Porque tem 9% de chance da gente se dar bem, né Vamos ver Mas ah, caiu a Safari Mesh, óbvio É até bom esse vídeo aqui pra galera que vai vir aí no site Pra ter noção de quais caixas abrir E quais caixas não abrir Vamos lá Caixa Smart Não deu lucro Caixa capta Nossa, aqui pode cair a Desert Eagle Blaze, velho Como eu queria uma Blazezinha nesse momento Vem... Vem não, vem não De novo, 99% de chance de dar errado Ai, Caixa Tech Vem, vem pra 250 ah essas caixas são sacanagem, mano É foda Tem que abrir uma 100 pra valer a pena, né? Tipo, essa 1% Profit Eu já consegui fazer Profit aqui Eu já abri essa caixa 100 ou 200 vezes, sei lá E veio a M4 Print Stream Já consegui antes Mas você chegar aqui e abrir uma com 99% de chance dá errado É complicado Ó, oh, beleza Essa daqui não é tão troll, mano Caixa Lorde 4 dólares Veio Ó, 350 as Caixa Token O cara nem vê direito o que que dopa Dropa <risos> Caixa Rocket 4 dolinhos Vamos ver Ou oh aí, eu achei que era faca, mas é 95% de cair essa. E a 1% faca, eu também já abri em quantidade alta, já peguei essa Shadow Daggers, só que abrindo uma só é sacanagem, bicho. É sacanagem, é muito difícil. Bom, finalizamos aí as caixas mais baratas, agora sim vai começar a brincadeira. CSGO Cage. Cara, no final vai ficar a melhor coisa do mundo aqui pra gente, ó. Caixas Premium com desconto, velho. No final, a gente vai ter que se dar bem. Vamos lá, vou abrir todas essas caixas aqui dessa coleção. Começando com a caixa Space. Essa daqui eu vou abrir abrir mais rápido porque ela é baratinha, 5 dólares Ai, do lado da faca Essa caixa Focus eu vou abrir rapidinho também Nada de bom Essa aqui melhorou, melhorou Caixa de 30 dólares, chance boa de pegar facas Bora, vamos abrir ela no modo lento Vamos ver se cai a primeira faca Ah, mas veio uma skin que eu gosto M4D Emperor Quanto custa? Ah, caixa cobra Essa daqui eu também não vou abrir no modo fast não, velho Caixinha de 80 dólares Tá na tela, bora Vamos uma vez dar coisa boa aí Pai, faca, faca. Vamos ver quanto custa. Ah, custou o preço da caixa, rapaz. Tá de sacanagem. Tá bom, deu 7 dólares de lucro. Caixa Royal, da mesma coleção aí, 11 dólares. Beleza, caiu o M4 de 10 dólares. E a caixa Thunder. Ah, eu achei que ia KNM4 print string, mas não deu lucro. Beleza, fechamos aí as caixas dessa coleção CSGO Cage. Vamos abrir CSGO Magic, que daí depois são as caixas de heróis e depois as caixas premium. Caixa Dente, Caixa Dente. 8 dolinhos na caixa e veio uma USP de 2. Por mais que eu reclame e tal, quando vem coisa ruim, é melhor do que as caixas da Valve. Ah lá, ah lá, agora deu bom, velho. Uma caixa de 11 dólares, caiu uma skin de 35 dólares. Um profit muito top na caixa Bubble. Tô sentindo que tá vindo as caixas boas, mano. Ó, a Kakart de 13 dólares na caixa de 6 dólares strike vamos ver o que que vai vir aqui nela beleza essa caixa splinter aí de 13 dólares mais carinha hein mas não veio uma coisa mais do que a caixa aí temos essa caixa vision essa daqui eu vou abrir devagar 25 dólares cara bora bora Putz, se parasse na faca era muito bom mano Aff. Pô, essas próximas caixas eu vou abrir rapidinho só para gente finalizar essa coleção aí de caixas ó essa daqui 19 dólares ah, não. Caramba, vou ter que salvar tudo nas caixas premium. Tem que vir, tipo assim, uma faca, pelo menos, na caixa premium, velho. Ice Blast. Tá bom, veio coisa ruim. Bom, vamos lá, galera. Abri essas caixas dos heróis aqui. E aí, vamos passar pras caixas que vão dar profit. Começando aí com a caixinha do Deadpool. Beleza, 7 dólares essa é a Mac 10. Essa aqui, 35 cents, baratinha. Deu lucro. Caixa do Batman, 1 dólar e 50 centos. Caixa do Venom, 18 dólares. Essa caixa aqui é mais cara, velho. Ah, parou do lado da flip. Caixa do Thanos. Nada de bom. Caixa do Iron Man, 3 dólares. Ah, Capitão América. Ah, eu achei que ia dar faca, mas beleza Uma caixa de 25 dólares Na caixa de 7, top Caixinha do Thor, ok, beleza 5 dólares numa caixa de 1 dólar Aí eu gostei, e caixa do Hulk 4 dólares e pouco, veio uma skin de 3 dólares Agora chegamos No momento mais aguardado E as caixas premium, pelo menos metade Delas tá com 10% de desconto O que é interessante, e o que me dá vontade De fazer um vídeo abrindo Uma porrada de caixa da Dragon Lore Ou de caixa da Hal. vamos começar pela E agora a gente chegou nas caixas caras É aqui que vai grande parte da grana, né, mano? E aqui a gente pode ganhar AWP Medusa Chama ela que ela vem Passou, faca, beleza, beleza Gut Marble, ah não, velho Cara, essa caixa da Facebook vai muito a pena Eu já abri ela no passado, já peguei coisa boa Inclusive agora que tá 10% off Então vamos, vamos, chama Chama a faca Hyper Beast. Hyper Beast? Não é boa Hyper Beast não, mano. Caixa Arrow. As duas primeiras caixas premium veio só coisa mais ou menos. Vamos ver se a terceira caixa dá bom. M4 a 1S. Quanto que custa essa M4, velho? 56 dólares. Ah, não foi bom. É, a caixa da Dragon vai ter que me salvar, velho. Essa é a caixa mais cara do site. Olha isso. Ontem, duas pessoas droparam Alp Gangnir, que é a skin mais cara que pode cair nessa caixa. Agora eu fiquei... Com inveja dessas pessoas, mano 394 dólares, bora Vem coisa boa pra mim, mano Pelo menos uma skin de 500 dólares Baioneta Baioneta Doppler, mano Baioneta Doppler é muito bom Beleza, 530 dólares Agora a gente tem a caixa Vice Que é uma luvinha top, né, mano É uma luvinha top Qual a chance de dropar ela? 0,20% Podemos torcer, podemos torcer pra uma luva Vice Chama, vem, vem O cara dropou uma caramba de case hard, né de ontem Alp de ah! Eu preferia a Flip gema do que essa Boa. Temos a caixa da Hal, velho. Bom, vamos ver se aqui a gente consegue... Olha, o cara pegou uma Hal ontem, mano. Vamos ver se a gente consegue uma coisa boa. Tem esperança. Faca, faca, butterfly. Butterfly é cara? Butterfly é cara, mano. Quanto... Agora tá mais animado A gente fez lucro Abrindo essa haul E abrindo algumas outras caixas, né? Mas a HAL foi a mais importante, mano Foi a caixa aí que me deu um lucro top Pro vídeo de hoje Agora a gente tem um monte de caixas CSGO skins aqui Essas todas eu vou abrir no modo fast Pra gente já ir direto ao ponto E aí você pode ver nas caixas Que eu tô abrindo e tal Pra ter uma noção do que que é bom Do que que é ruim Pode servir como um guia Pra você que vai colar aqui no Keydrop Opa! Duas vezes dando profit Boa, boa Eu confesso que tem algumas caixas Que eu ainda não explorei muito Tipo tem muitas caixas no site, né, mano? É um vídeo que fica até meio longo. E é realmente caixas pra todos os gostos. A gente viu aquelas caixas mais troll, que vale a pena abrir. Só se for abrir, tipo, 100 vezes a mesma caixa. E agora a gente tá vendo umas caixas que vale mais a pena se você for gastar pouco, tá ligado? Então eu diria que tem meio que três categorias de caixas no drop A primeira, vamos colocar lá aquelas caixas troll, que é 99% de chance de você perder, geralmente. Que é o que se assemelha mais às caixas da val A segunda categoria seriam as caixas premium, né? As caixas mais caras, que elas realmente dão. Uma chance melhor de você pegar itens premium E a terceira categoria seriam as caixas mais baratas Mas que são baratas e que não tem a chance Idiota de tipo assim 99% das vezes você perder Eu sou meio contra essas caixas troll e tal Que a gente abriu, mas também ao mesmo tempo Eu já fiz uns vídeos no canal onde eu abri 100 vezes Caixa de 1% profit e acabei Tendo profit, né? Mesmo sendo só 1% das vezes Acabei tendo profit algumas vezes Então assim, no geral eu diria que aquelas caixas Você tem que evitar, mano, tá ligado? E focar mais nessas caixas que a gente tá abrindo agora Caixas mais baratas, só que ao mesmo tempo dropam coisas boas com chance boa. Se bem que essa última que eu abri ali não deu muito bom, não, mano. Agora deu um lucrozinho. É, eu diria que as melhores caixas elas estão entre 5 e 10 dólares, cara. Tipo, dessas caixas aqui, por exemplo, teve uma que era pra ter dado coisa boa e não deu, né? Que foi essa caixa coringa, mano. Me trollou legal, velho. E aí a gente tem aqui essa categoria CS Go Guns. Vamos abrir as AK-47 primeiro. Vamos lá, vamos ver se vem uma AK-47 boa pra mim. Essa daqui é boa pra quem quer uma AK, tá ligado? O cara quer uma AK, ele vem aqui e abre essa caixa e só tem AK. O mesmo vale Pra essa caixa de alp. Se você quer muito uma alp E quer tirar na sorte Você vem aqui e abre uma caixa da AWP Caixa de facas eu sempre gostei muito, velho Essas caixas de facas elas são legais Só que abrir uma vez só É meio foda, mano É meio foda É foda, é foda Porque tem uma chance muito grande De vir qualquer tipo de faca aqui, tá ligado? Então realmente é difícil de uma vez só Você pegar uma faca bonita, digamos assim E o mesmo vale aí pras caixas das luvas Caixa de agente aqui não tem muito erro, né mano? Beleza, vamos ver Caixinha de Glock Aí a gente tem caixa de M4, de USP e Vamos ver se vem uma M4 bacana aí pra mim USPzinha, aqui que vai vir? que que vai vir? Essa caixa é a mais legal, caixa de facas novas Tomara que venha uma faca boa Ai, essa na Aí temos aqui uma caixa Mews Pack, Que são itens mais simples e tals, né? Uma caixa agora só com itens restritos, itens um pouquinho melhores. E essa caixa aqui é interessante. Nossa, eu nunca tinha prestado atenção nessa caixa, mas é só coisa boa, né, mano? Só skin bonita, porque são apenas skins covert. E aí o que a gente vai ter, que eu não vou abrir, são as caixas de moedas douradas. Essas caixas você pode ganhar basicamente de graça a elas, quando você vem aqui em depositar no drop, porque dependendo do valor que você deposita, você vai ganhar bônus. E esse Bônus é exatamente a moeda dourada. Com essa moeda dourada, você pode abrir diversas caixas grátis para pegar skinzinhas bônus aí pro seu inventário. E galera, tá dando para depositar aqui no Kidrop com as formas aí mais comuns do Brasil, tipo Pix, boleto, criptomoedas, tá ligado? Dá para você pagar com as suas skins de CSGO também, é claro. Cartão de crédito, todos esses métodos aí que estão aparecendo na tela. Ah, e não esquece, se você colar no Kidrop pela primeira vez, só você ativar o código profissional login para você coletar 50 cents para abrir de graça no site. Com esse meu código, você também ganha 5% de bônus nos depósitos, e além disso você tem algumas missões aqui no key Drop e você pode concluir pra ganhar moedas de ouro grátis velho você não precisa necessariamente estar tá depositando pra ganhar suas primeiras moedas grátis e tal, você pode usar o código, você pode completar essas missões aqui, e aí você ganha os 50 centos que eu falei, um monte de moeda de ouro numa dessas você faz ali uma abertura rapidinha de algumas caixas baratas, joga no upgrade, quem sabe você não tira uma skin top e ó galera, todas as facas que eu peguei estão aqui, a gente conseguiu uma navade, na verdade tinha outra navade de caixa que eu já vendi sem querer, uma gut, uma Baioneta Doppler, Bow e Tiger Tooth E a melhor faca é que a gente dropou, uma Casey Hardened Butterfly, mano, eu vou vender Todas, menos a M9 Lore, Porque eu quero descobrir se a gente teve Lucro ou prejuízo no vídeo de hoje Vou atualizar aqui, e ó, a gente tava com 6.572 dólares Depois que eu vendi as minhas skins E comecei a abrir as caixas, e agora estamos com 6.963 Dólares, então deu quase 400 dólares de lucro 2.000 reais de lucro, muito bom, mano Por alguns instantes eu achei que a gente ia Ferrar, mas a caixa premium da HAL lá que dropou a Butterfly garantiu o lucro do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, mano. Se você quer mais aberturas de caixa, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, falou!